Hoje a gente vai ensinar você a fazer um presente de dia dos namorados Confere, Confere. o vídeo E aí meus suco monstro, as mais lindos do mundo Tudo bem e com vocês? vocês? Eu sou Otávio Sage E Manuela Dária E vocês estão aqui no, no Leite, Leite com, com Biscoito. Biscoito Hoje a gente vai explicar pra vocês como fazer um presente super legal de fazer E é barato também, isso que é o melhor de tudo Você tá tipo naquela correria já é dia dos namorados e eu não sei o que fazer E o mais legal é quando você faz um presente Pra pessoa que você gosta Seja ela seu amigo, seja ela seu namorado Seja ela quem for E entrega assim do fundo do seu coração Porque tipo, você teve trabalho pra fazer aquilo, sabe Vale muito mais a intenção do que você ir numa loja E comprar qualquer coisa Então essa é uma ótima dica pra você aí do outro lado E que dar um presente legal pra pessoa que você gosta E você não tem noção do que fazer Então, confere o vídeo Caixa, você vai precisar de cola quente Um saquinho de palitos Acerte os palitinhos até formar um quadrado I never really care about the eu colo um deles na parte de cima pra fixar a moldura e eu vou adicionando um por um até se tornar uma peça quadrada de palitos. The moonlight slept underneath the stars And the music has taken me far Just me and my guitar Oh, I've seen the world from every corner oh, nah, nah, nah, Gone from, nah, from north to south, crossed every border oh, Eu faço isso duas vezes, porque vai ser o fundo e a tampa da caixa Agora, pro corpo da caixa, eu faço uma moldura quadrada com os palitinhos E eu vou intercalando de dois em dois, até ficar numa altura razoável para que caiba bombons dentro Flying high, yeah. round the world, more to see. The limit is the sky. fundo da caixa com cola quente e a parte de cima fica solta para você prender depois do jeito que você achar legal. Para fazer os bombons de marshmallow, você vai precisar de, obviamente, marshmallow, chocolate ao leite, palito de dente e uma bandejinha de isopor. Derreto o chocolate no microondas. Espeto um palito no marshmallow e mergulho ele no chocolate. Com a ajuda de outro palito, fixo o um marshmallow na bandeja, que é pra que ele seque e depois coloco na geladeira. me Cortamos os papéiszinhos para ficar fofinhos e colocamos os chocolates na caixinha para ficar mais legal e colocamos um lacinho. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo Deixa o seu comentário se você vai dar esse presente pra alguém Se vocês fizerem, manda foto pra gente lá no fanpage do canal E não se esqueça de se inscrever pra você não perder nada do que acontece por aqui no Leite com Biscoito É isso aí, até a próxima aí Falou!